Agora, não tem hoje rabo preso. em dia, os artistas, qualquer coisa que você é. vai con conversar, é, eles querem falar coisas bonitinhas, bonitinhas para agradar todo mundo. Você não acha que isso está destruindo a, a, a, a originalidade da, da música? Mas o, o, o pessoal é Sempre houve corporativismo. Sempre, sempre, tudo bem. Sempre houve corporativismo. É Só que agora o corporativismo ele tomou uma proporção tal que hoje todo artista ou pseudo-artista tem medo dos fãs dos outros artistas. Isso. Então, você não fala absolutamente nada de sincero pelo... pra você não ser atacado. E, e, e, e, eu, perfeito, sou, perfeito. e eu sou um experto em ser atacado por <risos> fã clube. Por hater de fã clube. Hater. O que muito me diverte, cara. É. Muito me. Cara, eu, eu, eu, eu recebo uns xingamentos pelas redes sociais, cara, que eu mijo de dar risada. Porque é sinal de que a pessoa tá muito incomodada. Não, e tá ligada no que você tá falando. Exatamente. Está ligada. Então tá acompanhando. Esse... Esse corporativo. Então hoje, o, o, respondendo a sua pergunta, hoje o, o pseudo-artista ele elogia a quem quer que seja. Porque o medo de ser cancelado pelo fã-clube de quem você falou mal é um terror, cara. Você não vê a Luísa Sonza, Sonza, que eu chamo sempre de Luísa Sonza, não consigo falar Luísa Sonza. <risos> ela chegou a abandonar as redes sociais porque ela não aguentou a quantidade de haters quando ela era casada com, com, com, com, com o Whindersson Nunes e ficou lá com aquele... Vitão, o, o, o, Vitão, o, o, Vitão. Que, que, que de Vitão não tem nada, mas assim, <risos> mas se eu te sou. É, ela saiu da, da, da, da coisa. Eu, eu nunca eu... ouvi uma música da, eu da Luísa Sonza, eu não sei. sei. Eu eu não, não, não, não perdeu, nada, perdeu, nada, perdeu não rigorosamente não nada. Eu não sei. Porque a Luísa Sonza é uma das artistas mais regulares que eu conheço. Tudo que ela faz é uma merda. Ela tem uma regularidade, cara, todas as músicas, 100% a 100% vou fazer que nem você agora, dá licença. de aproveitamento zero. Então, eu, eu não ouvi, mas Mesmo eu 100. tenho certeza que é uma bosta. Eu não ouvi. Você eu não ouvi. ouvi. Você nem ouviu. Eu não, não ouvi não. A, a, a e detestei. A minha experiência, a minha experiência em música não fica falando assim: ah, mas você não pode falar mal se Sem você não ouvi. ouviu. Cara, é eu olho a capa de um CD, eu sei que ela é uma bosta. Eu, eu, eu escuto um, um segundo, um único segundo. Eu já sei. Mas você qual é a música? Uma Pé, uma merda. Por, exemplo, por exemplo, por exemplo, os, os fãs do Manowar te xingam muito. Mas muito. É Manowar, é Dream Theater, gosta, é K-pop. Não, é de claro, uma merda. O Dream Theater é uma <risos> bosta. É uma merda. É quatro He-Mans é, com, com óleo no corpo. É, é, <risos> K-pop. Meu, meu, não, eu, eu acho maravilhoso. Eu dou, cara, as eu pessoas, Imagino. Dá não, prazer. É, é, eu não é, sei o cachorro. É muito acontece, legal. Mas é. o cancelamento, você que gosta de cancelar, ele dá muito mais prazer. Do que deixa a gente nervoso? Não é divertido ver eu cara, adu, Eu adoro... É divertido. É, assim, é, é divertido. Minha, é, missão, é, é, é divertido, minha é. missão foi cumprida. Eu, digo, eu ofendi um idiota. É. é isso que eu não eu, eu adoraria que a, o pessoal cancelasse, sabe o quê, cara? Os meus boletos. Ia ser lindo. Eu adoraria. Opa. Pô, você quer me cancelar? Cancela meu boleto que eu vou pagar, inclusive, eu vou pagar amanhã. ia ser é então, maravilhoso. Ia é, ser é maravilhoso. Meu. Então, assim, é, é, é, não é que existe um prazer... Mas, é, pra mim, é uma recompensa. Porque eu tirei <risos> aquele débil mental de um estado de torpor. Eu tirei, eu tirei aquele débil mental daquele edredom emocional quentinho. Sim. Você ai, deu aquela cutucada. Ai, essa música do Vitão, dana da vitória. Ai, que coisinha linda. Então quando o cara fica indignado. Dá tá meio pau né? Mas completamente. Então, o quando... lobão tem razão. Porra, é uma palmolescência Sim, sim, sim. Música é tudo Eu sei você A música brasileira virou isso Eu não vivo sem É que nem banda de pagode Eu aqui, lá, lá, lá, lá. É. É, então, é, é. então assim, quando você tira o débil mental Daquele edredom <risos> quentinho <risos> Fudeu que Luz Hermanos, fudeu. Luiz Hermanos criou essa porra aí? Luiz Hermanos, foi o pai dessa porra Não, já é, veio Você não. me quer não, assim não, Já veio antes Eu quero oh, que Ah, veio quem? Né? quem? Já começou não,